Jovens, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Motovlog Belém. Dessa vez é uma tarde bonita, cara. Molhado o Motovlog Belém parece que vai escapar de uma chuva dessa vez. Pelo menos é, nas próximas, Nos próximos 30 minutos aqui, que eu acho que a chuva não vai arriar, não vai mudar o tempo assim bruscamente tão. Rápido assim, tô indo para a universidade. Agora são acho meio-dia e meio, se não me engano. Por aí, aí eu tô com a com essa jaqueta mais leve, né? Tipo um casaco, porque minha jaqueta da moto de não tá dando pra usar com, com, a, com a twist, assim, um questão de praticidade. Por causa que, como a não tem o um baú, né? Então, não tenho de guardar. A jaqueta quando eu chego lá na universidade. Porque na brasa dá, né? Que tem um baú e dá pra guardar tudo dentro. Capacete, luva. E a jaqueta. E aí como a jaqueta tem os protetores. Do cotovelo, coluna e ombros. Aí não, fica um volume muito grande. A jaqueta não cabe dentro da mochila. Olha que minha mochila é grande. Então essa aqui não tem os protetores, mas... É, a protege do sol, protege contra uma quedazinha Para não ralar né? É tranquilo Então é se adaptar A gente perde a questão dessa praticidade Em relação de não ter o baú Mas fazer o quê? Que o lixo aqui continua Isso aqui é todo o tempo A prefeitura vem limpa, vem negro Coloca de madrugada e joga aqui e é sempre isso. Com essa média de violência que está em Belém todinha, na verdade em todo lugar, né? é, foi inevitável de, de eu tirar a moto da né, concessionária sem me preocupar e fazer um seguro. Até porque é pela garantia, como vocês puderam acompanhar outros vídeos, que eu tive que usar já por causa do defeito no, no painel. Que no, Inclusive vou trocar amanhã, já me ligaram que tá aqui em Belém e tudo mais. E aí... Cara, só um eu acho muito massa esse lampejador, cara. Eu sempre quis usar isso. Na brosa tem que ficar ligando o faro alto e baixo para dar preferência para outras pessoas, né? Aqui tem um botão só pra isso, cara. sempre muito massa. Né, maior... Não é... Nossa, que coisa massa que a tecnologia da moto. Não, mas é uma coisa que eu sempre queria ter na moto era esse lampejador, né? facilitar muito, porque às vezes a vai ligar dá preferência, liga o farol, alto não consegue baixar, aí a pessoa entende que tu tá alertando ela que tu vai passar, enfim, dá errado, porque ser assim, um bom moço acaba aviando o violão da história, e aí voltando para a questão da violência, né toda hora roubo de moto, essas coisas, e é ainda mais, a Bros acho que a gente não passa mais por esse, esse tipo de problema por causa da... Do ano dela e do modelo, mas por exemplo, assim, essas botas assim, estilo Titan Facto e CB300 Twister e que em especial também. Agora é muito visado, muito visado mesmo. Principalmente moto do ano que é a minha, né? Então foi inevitável correr atrás de seguro. E eu agradeço muito ao meu amigo Arthur Neto, me indicou aí um, um corretor de seguros muito bacana e me fez um. Conseguiu encontrar pra mim e fazer um preço bem bem acessível pra minha realidade. sendo assim, seguro. Logo quando eu quando eu peguei a moto e tentei ver na ronda. Conta que ia ficar o seguro, né? E aí. E aí.. É, Peraí que eu tava concentrado no trânsito. Só que ficou muito caro, cara. Ficou dois mil dois mil e basicamente, ou por aí ficava complicado para eu pagar, tá? achei que tava caro ainda e aí ainda tem um detalhe né, eu, eu peguei um assunto de coça amigo dele e fui ver quanto conseguiu fazer pra mim e aí, ele conseguiu verificar pra mim na Suhai Seguradora é, valor de R$ setecentos reais eu paguei, e, isso parcelado aí de, de 10 vezes, então ficou uma parcela bem bem suave para pagar. Se eu não me engano foi uns 154 mais ou menos, 154 reais eu acho. E aí ficou nossa, cara. Agora sim é, consegui fazer um seguro que desse para pagar e que me, me desse confiança, né? Porque nosso tava dando muito cabrilo com, com a Twist, que não pode colocar alarme nem GPS por causa da garantia elétrica da moto. e... Não tenho pretensão de perder a garantia, pelo menos nesse primeiro ano aqui. Mas, infelizmente, o seguro que eu fiz foi só contra é, furtos e roubos. Não coloquei acidente, mas apesar de que... É, a questão do acidente, é que segundo lá na Apólice, é, só, só cobra a partir de dois mil reais. E aí, pô, um acidente de dois mil reais é, é um estrago feio, né, cara? Então, digamos, se eu cair com a moto, bater, só vão cobrir se o dano for a partir de dois mil conto. Então, mãe a gente não dá com mais cautela, essas coisas assim. E na cidade, acho que, que, Deus queira, Deus me livre guarde. A questão do, do seguro, pra acontecer um acidente desse, mais de dois mil reais tem que ser uma coisa bem... Bem, com bastante velocidade, mas Deus o livre também pensar nisso. Mas o principal mesmo que eu queria era para fundo e roubo. Eu consegui e acho que o preço ficou bom. Imagina, a moto do ano, 250 e muito, bastante visada. sair esse valor. E pra mim, que não tenho os perfis favoráveis para um seguro. É, eu tenho, tenho aí, sou jovem, né? moro em periferia é, Minha faculdade é na periferia E aí... Tudo encarece demais Mas graças a Deus aí eu fico com um preço Acho que, que é acessível para mim Então muito obrigado aí Arthur E acho que é importante agora Eu já ando bem mais tranquilo com a Com a moto né Porque Eu sei que se... Se acontecer alguma coisa de, de levar e de já eu tô segurado, lógico que eu não facilito também né, não, evito deixar a moto na rua, até porque eu não quero ter dor de cabeça, Sim. evito deixar a moto na rua, de é... Eita. deixar em qualquer lugar, eu, se eu deixar por aí quando de me assaltar eu posso entregar a moto de boa que eu vou estar segurado. Mas, mesmo como eu falo, mesmo assim não pode facilitar. Tem né? que ficar atento, as coisas que é para é evitar dor de cabeça. Porque eu sei que antes de me reembolsar é a moto, caso Deus o livre guarde que aconteça um assalto, vai demorar um tempo aí para poder dar aquele tempo de procurar é a moto, de ver se realmente encontro e tudo mais. E aí eu o tempo todo passo prejuízo de ficar sem moto. Então, para evitar dor de cabeça. <risos> E até pensando na renovação, renovação do próximo seguro, né, no próximo ano, é bom é bom é, não precisar usar o seguro que isso também ajuda a barate, baratear lá quando for renovar o seguro. Mas é a parte bacana também, é tem direito a guincho, é, troca de pneu na estrada, e, se não for possível eles rebocam a moto, é, mas o guincho é até 200km, né, mas que é uma distância considerável também, 200 quilômetros daqui, praticamente a garrafão do norte, quase lá na divisa do Pará com o Maranhão, praticamente, é bem longe. Então tranquilo. E você falou que é liga leve, né, cara? Então esse problema de furar o pneu é um pouco menor. Mas super suave.